Renato Ribeiro, é, no, no Bahrein, o homem foi passando, ele caiu para sétimo e foi passando todo mundo até chegar em terceiro e conquistar o seu primeiro pódio. Na Arábia Saudita conquistou o pódio, tiraram o pódio, reclamou, deram o pódio de volta. Na Austrália, estava tranquilo no pódio, veio a bandeira vermelha, veio o acidente, deram-lhe um chega para lá e, de repente devolvem o pódio, é, 3 de 3 de Alonso, 3 terceiros lugares, 45 pontos no campeonato, é, muito melhor do que ele esperava para esse início de temporada na Aston Martin, mas uma pilotagem que o próprio Hamilton definiu, Eu adoro guiar contra esse cara porque ele me força ao máximo eu acho que essa foto aí do Alonso resume bem o que é a temporada dele né o bichão tá feliz o bichão tá leve é, deram um carro bom para ele ele tá sabendo aproveitar disso né é, a, acertou uma escolha né fazia tempo que ele não acertava uma escolinha de equipe uma mudança de equipe e, e acho que ele tá é, desempenhando muito bem muito bem é, mas tá legal pelo menos esse negócio da temporada do tira pódio bota pódio e você vê que ele tá tão é, bem humorado que ele ainda não deu piti é, acho que é o maior sintoma de bom humor do Alonso é... Alonso, você errou o colchete Tudo bem, errei. Vamos lá. É, Alonso, tiraram o seu pódio. Tá bom, vamos lá reclamar. É, sabe, sem dar escândalo, sem fazer nenhum tipo de, é, de... de jogar contra a equipe, como várias vezes ele fez... E ele tá dando pra caramba, cara, é, um bom carro, é, você vê a diferença, o Stroll não tá fazendo uma temporada ruim é, e não tem o menor risco, é, ele não passou risco em nenhum momento na temporada contra o Stroll, é, ganha na classificação, ganha na corrida, é, desempenha bem, pódio, então o homem tá leve, o cara tá feliz é, e o Alonso feliz é muito bom pra categoria. É, e o mais engraçado, ontem, depois do treino, eu achei que a quarta posição dele berou decepcionante. Tava falando isso com o Marun inclusive, no briefing, porque a sensação era de que esse carro da Aston Martin era tão bom, tão bom, que ficar atrás das duas Mercedes beirava o decepcionante. É, mas não, também ficou leve, largou bem, fez uma corrida segura, tranquila, e acho que ele vai ser muito importante... É, Para esse desenvolvimento da Aston Martin durante a temporada. Se a Aston Martin é, quiser mesmo entrar nessa briga de ser a segunda força da temporada, muito vai ser pelo que o Alonso puder entregar. Dentro da pista, dentro das corridas, porque ele está desempenhando mais do que o carro pode dar, e principalmente no desenvolvimento dele. Fernando Alonso, mais uma vez em terceiro Evelyn Guimarães, ele reclamou, né? Falando que é, nunca havia vivido nada parecido disso final da corrida, em sua longa carreira pela Fórmula 1, 1, mas é como o Renato falou, ele fala isso não é mais nem em de crédito é, foi isso, né? foi a pior coisa que eu vivi na né? vida, mas eu sou terceiro Ah, é isso, né o Alonso já tá numa fase diferente da vida, né então assim, ele também tá andando assim, ele tem muita cautela para falar as coisas e tal, né, ele deixou aquele aquela coisa que ele tinha muito, né é essa coisa meio barriquela de não, vamos ganhar de qualquer jeito, coisa e tal. Né? na época da Ferrari, daí dava tudo errado e não sei o que, e o Alonso era assim, era assim também, há pouquíssimo tempo atrás, né? então assim, é, mas ele deixou um pouco essa, essa fase, tá muito pé no chão, assim, ele vai com calma, né então assim, por exemplo, antes de começar o final de semana, já, já havia toda aquela questão, né porque a Espanha tá vivendo essa questão de dele é, atingir a, a vitória 33 e coisa e tal, então tenista, não sei quem, todo mundo falando sobre isso, uma comoção nas redes sociais, e ele, colocar calma aí galera, vamos com calma, não é assim né, vamos ter um pouco mais de, de cautela nesse sentido e coisa e tal, é, então assim ele tá, a idade tá, tá dando essa calma pro, pro Alonso e, e assim né, ele faz aquilo que, que, ele, que ele sabe muito bem, porque apesar de, todo, de todas as, as situações que o Alonso passou nos últimos anos né, na Motor GP2, depois a, a Indy, desclassificação da Indy, voltou para a Indy, foi para o Rally, não sei o quê, para o EEC, não sei o que lá. Hoje, assim, ele nunca, ele nunca perdeu é, o, o, o ritmo, né, digamos assim, nunca perdeu a performance dele, ele continua entregando muito. Então, assim, se ele tem um carro competitivo nas mãos, se ele tem um carro muito bom nas mãos, ele vai entregar resultado, é o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, se antes, né com carros assim, a boca ele ia lá e ainda entregava, que foi o caso da Alpine no ano passado, imagina com carro que é muito, muito melhor é, nesse ano. Então, assim, a gente vai ver muito a Alunção ali é, em pódio, eventualmente até brigando por vitórias, é, dependendo do que acontece, né? Porque assim, as corridas são dinâmicas também, não dá para a gente imaginar que é, não, não, não teremos outros, outros dias caóticos como, como esse. Espero que tenhamos, né? É, e numa dessas vai sobrar pro Alonso eventualmente, assim, mas é, o importante, assim, é, é que o Alonso mantém um, um patamar alto, tecnicamente, ele não perdeu isso, continua muito, muito alto e esse pódio, esse pódio hoje é muito simbólico, né, então acho que a gente tem que celebrar esse pódio porque tem alguns títulos mundiais ali naquele pódio, e, e certamente é, é de encher os olhos para a sorte da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem muita sorte, porque, assim, apesar de toda a, a incompetência da FIA, né, toda a, a falta de... A, o amadorismo da FIA, a inabilidade completa, é, a Fórmula 1 tem muita sorte é, do Alonso ter um carro muito forte nas mãos desse ano, da Mercedes, está tentando... Né, voltar e aí é, ter imagens como essa, né, porque é absolutamente sensacional. 11 títulos naquele títulos, pódio de exatamente. hoje, maravilhosos. Certamente os longe. melhores pilotos do grid, né, sim, assim, de longe, sim, os, os três melhores pilotos do grid, né. Exatamente isso, os três melhores, assim, de longe, os três melhores pilotos do grid da Fórmula 1, pelo menos dando um, um, um, uma fotografia final, Melhor do que os momentos que vivemos antes. Já Eu se aguento. falou ontem, já se falou ah. ontem, Victor, que a Fórmula 1 perdeu a foto por causa do Russell ali se intrometendo, porque em tese teria sido Verstappen, Hamilton e Alonso também pro grid de largada e o Russell se intrometeu ali. Mas aí a Fórmula 1 recupera aí essa foto de um pódio com os três maiores da, da temporada ali, os três melhores. É... Foi uma bela foto, uma bela foto dos três no pódio ali.